Deixa eu te contar uma coisa, sou o senhor das estrelas, eu formei os Guardiões, conheci uma garota, me apaixonei, essa garota morreu, mas aí ela voltou. Depois de um excelente especial de Natal, agora temos a finalização épica da trilogia de James Gunn e o fim de sua parceria com a Marvel Studios. Então hoje a gente vai falar de Guardiões da Galáxia Volume 3. Então se você pretende ver o filme, mas ainda tá querendo uma segunda opinião, fica até o final do vídeo e é claro, sem spoilers. Então se faz longa, bora pro vídeo de hoje. Feita. Ele não quer fazer as coisas perfeitas. Ele só odeia as coisas como elas são. Eu acho que uma coisa muito impressionante desse filme dos Guardiões é que realmente o James Gunn conseguiu novamente reinventar a fórmula desses filmes, cara. Porque a gente vê que a direção dele no primeiro e no segundo filme são muito similares. Já neste filme aqui é completamente diferente, cara. Na verdade não parece nem que é ele, se você não tivesse já visto o filme dos Esquadrão Suicida antes. Daqui a pouco você vai entender por que eu tô falando do Esquadrão Suicida dele, tá? No geral, o elenco desse filme aqui tá no melhor no, no, na melhor parte da carreira deles se biá tá? O seu das estrelas, ele tá realmente perfeito nesse filme aqui. Não tenho nada pra reclamar sobre esse personagem. A gente também tem a Gamora, que é uma personagem que realmente tá tentando se redescobrir e que parece que já conseguiu encontrar uma família dentro dos saqueadores. Mais especificamente, a facção que o Stallone pertence, pra quem não sabe, tá? E a gente também tem, obviamente, a estrela do filme de verdade, que é o filme de origem dele, que é o Rocket Raccoon. Cara... Esse, na verdade, é um filme do Rocket pra mim, tá? Porque, assim, a gente acompanha a origem do Peter no primeiro filme, a gente acompanha a origem da Mantis e um pouquinho mais, até, na verdade, sobre a origem do próprio Peter no segundo filme. E nesse terceiro filme aqui, é focado inteiramente no Rocket. E, realmente, é um dos personagens mais bem desenvolvidos do MCU até hoje, na opinião. Porque ele tem uma história de origem muito triste, cara. Você chora do começo ao final, enquanto a gente vai sendo, no caso, inserido aos flashbacks que tem, obviamente, no filme pra gente. A gente também tem a Mantis, que é uma personagem que é muito importante para a história de uma certa forma. A gente também tem o Drax. E é claro, a gente não pode esquecer da Nebulosa. Praticamente, é quase como se fosse uma segundo líder, cara, dos Guardiões, entendeu? Na verdade, ela assume até o papel de que a Gamora tinha nos Guardiões antes da personagem morrer pelas mãos do Thanos. Agora, então, ela é quase como se fosse uma segunda capitã. Quando o Peter está indisposto, ela vai lá e comanda todo mundo. E eu acho muito interessante que realmente a gente vê uma mudança de caráter da personagem. A gente vê, na verdade, uma mudança de... Personalidade dela, né? Porque ela deixa de ser aquela personagem completamente ranzinza e que, sabe, não quer ajudar ninguém, não quer ajudar em nada. E realmente vira uma personagem muito, muito responsável e que é muito preocupada com tudo que realmente envolve a bondade, cara, dela. E assim, falando rapidinho sobre o vilão autoevolucionário. Cara, eu acho que são é um dos vilões mais profundos que a Marvel já teve, na minha opinião, tá? Se você gostou do Kang, o Conquistador e Homem-Formiga, cara.. E você também gostou do Thanos? Eu te garanto, você vai amar mais vilão, cara. Porque ele é um vilão assustador, ele é um vilão tipo que você realmente odeia do começo ao final, e quando ele é derrotado no filme, você fica feliz demais, cara. Eu acho que na opinião é uma das maiores satisfações do filme na minha opinião, é ver o alter evolucionário sendo derrotado, cara, porque realmente ele é um personagem que não merece nem ficar até vivo na minha opinião, tá? A gente também tem a apresentação do Adam Warlock, que eu não vou entrar em muito detalhe sobre ele, porque é uma review sem spoilers, tá? Mas realmente, você pode esperar que é um Adam Warlock completamente diferente do que vocês conhecem. E caso você não conheça o personagem, nem sequer a história original dele, eu recomendo muito que você fique até o final do vídeo para você pegar o próximo vídeo já, que é a origem do Adam Warlock, e você assistir ele inteiro para você entender... E você também poder fazer as comparações que você vai ter no filme, obviamente, claro. E por fim, a gente também não pode falar sobre o Groot, cara. O Groot, ele é um personagem que realmente sofre muitas mudanças nesse filme aqui, pra falar a verdade. E que, na minha opinião, são mudanças excepcionais, pra falar a verdade. Porque ele sofre por várias mudanças no filme inteiro. A gente vê ele mudando do começo ao final do filme. E cara, olha, ele tem uma mudança final muito, muito incrível, pra falar a verdade. A questão do roteiro, cara, eu sou possivelmente no caso da Parabéns porque é um roteiro que realmente é bem redondo. A gente não tem basicamente nenhuma referência nenhum outro filme da Marvel, a não ser que seja do universo dos Guardiões só. Então a gente tem referência ao primeiro filme, ao segundo filme e também ao especial de Natal que você realmente precisa ver para você entender bastante sobre esse novo filme, tá? Porque você vai ver a mudança que os Guardiões estão passando agora até no caso chegarem no terceiro filme. Então se realmente fosse mesmo filmes, cara. A ver Guardiões Volume 1, Volume 2, especial de Natal e depois vai ver esse filme aqui já de cara. Agora falando a questão de efeitos especiais. Finalmente a Marvel deu chance para poder fazer um filme realmente com um efeito especial bem feito, porque eu não tenho nada para poder falar de negativo sobre esse filme aqui em aspecto visual, porque todos os monstros que aparecem pra gente, todas as criaturas estão perfeitas. Pelo que eu fiquei sabendo, parece que esse filme na verdade consigo até bater um recorde de maior quantidade de próteses e aplicadas em figurantes que já teve na história se Então assim, é um filme realmente que tem um feito absurdo, a gente tem muitos efeitos especiais, personagens que a gente já conhece, na verdade até com uma textura evoluída, principalmente o Rocket e o Groot, que são personagens, na minha opinião, que são mais no caso críveis, mas ainda no caso tem ainda aquela pitada de fantasia, e conseguem realmente balancear muito bem toda a parte do efeito especial. A gente tem várias cenas malucas do James Gunn, obviamente, que ele gosta de fazer. A gente tem participações especiais de pessoas, no caso, que são até... Próximas ao próprio James Gunn, principalmente o ator Nathan Fillion, tá bom? Que a gente conhece realmente ele como o TDK do Esquadrão Suicida. A gente também tem a, a própria esposa cara, do James Gunn. Que faz a hardcore no universo da DC. Então, assim, tem várias pessoas que a gente já deve conhecer se você realmente é fã do trabalho dele. E falando rapidinho sobre as cenas pós-créditos, sim, tem cenas pós-créditos, a gente tem no caso duas. A primeira é a mais importante de todas, na minha opinião. E a segunda é realmente uma cena muito legal para poder ver. E que você provavelmente vai achar legal também a frase que aparece no final, ok? Então você não precisa nem ficar completamente desesperado no final do filme. Porque a segunda cena pós-crédito vai falar pra gente que ainda não acabou. Que tem mais pra poder vir ainda. Ainda mais que na primeira cena pós-crédito a gente vê uma nova formação de Guardiões da Galáxia. Então fique até o final, porque a formação é excepcional, cara. É maravilhosa. E no fim, eu acho que o filme dos Guardiões é uma excelente jornada que você começa já no desespero, porque o filme realmente já coloca a gente no franezinho, já tipo nos primeiros 20 minutos já. Então é um filme realmente que vai te chocar várias vezes, é um filme que vai te emocionar muitas vezes, que vai fazer você também rir várias vezes, porque o humor é muito bem balanceado no filme aqui. A gente acompanha uma nova direção do James Gunn, que é muito mais focada no lado dramático e no lado realmente... É, que conta realmente a origem do Brocket, entendeu? E você realmente vai se apaixonar por cada personagem desse filme aqui. Mesmo que você realmente não tenha achado muito legal nos trailers ainda. Então, por favor, faça-se um favor a si mesmo se você gosta dos Guardiões da Galáxia. E vá ver esse filme o quanto antes possível. E na minha opinião, eu não preciso nem falar, cara, que minha nota pro filme Guardiões da Galáxia Volume 3 de James Gunn é nota 10, cara. É um filme excepcional e facilmente supera pra mim Vingadores Guerra Infinita, que é o meu filme favorito da Marvel, cara. Porque... O Infinita não consegue, na opinião, me emocionar tanto quanto esse meu conseguiu, cara. E eu prezo muito por esse lado, realmente. E eu não tô nem, tipo, é, embriagado por causa do hype, entendeu? Porque realmente, é um filme que vale muito seu tempo, cara. Então, veja ele, leve alguns lencinhos porque você vai precisar e se prepara para uma jornada épica que vocês vão embarcar. Então é isso, meu povo. Agradeço a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. Deixe o like também para você me motivar a trazer mais vídeos pro canal. Tô tentando intercalar entre vídeo normal e vídeo shorts. Então eu quero muito que vocês também foquem nesses vídeos porque eles são muito mais fáceis de fazer e eu consigo postar até com maior frequência pro canal, ok? Além também disso, me segue no Instagram, porque lá normalmente eu costumo postar a minha primeira impressão de um filme, ou até alguma notícia da cultura pop que realmente eu costumo postar mesmo depois mesmo no canal aqui, então é bom que você já fica antenado e já se prepara pro que tá para poder vir no canal, beleza? Então agora fique com esse vídeo agora do Adam Warlock que realmente eu acho que vocês vão gostar bastante, é um, é um vídeo que você vai aprender sobre esse personagem da maneira que você tem que aprender. Então até logo, falou, valeu e tchau, tchau, fique com Deus. Ai. I'm oh.